o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre estética automotiva. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o empresário, meu amigo Edmilson Santos, a quem desde já dou aqui as boas vindas. Edmilson, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma alegria, uma honra. Seja muito bem-vindo. É, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade. Segundamente, a você, Anderson, que é, a gente se conheceu, né? Graças a Deus você confiou no meu trabalho e fez Sim. esse convite. Agradeço mais uma vez. Estamos aí para tirar algumas dúvidas. Que legal. Aliás, assim, a sua presença aqui ela é importante e eu vejo que todo mundo ou tem um veículo, ou já teve, ou vai ter. Enfim, assim, aquilo que você vai compartilhar conosco aqui realmente é de grande valia para um grande número de pessoas. Isso é muito importante. E começando falando sobre estética automotiva, Edmilson, eu queria que você falasse aqui para nós, né, que somos leigos, né? Quando a gente fala de estética automotiva, nós estamos falando exatamente do quê? O Anderson entra em várias, vários fatores, né? Sim. Do começo que é o básico com a lavagem, né? Hoje tem várias é, técnica como lavagem é, detalhada. É, vocês extra. dividem né em, em, em pacotes né isso desde o básico o mais é, detalhado que nem eu falei para você o mais aprofundado né com a lavagem é, mais demorada com um, uma certa técnica e que né envolve áreas diferentes do veículo né com certeza com certeza por exemplo vou dar uma minha experiência tá existem lavagens que inserem um motor outras não é disso que você está falando isso é, que nem lá no, no, na nossa empresa a gente também não a gente não trabalha com lavagem de motor tá. né a gente trabalha é, na parte faz mais o básico né e e aquela lavagem que a gente costuma falar que é completa mas fora motor tá legal maravilha bom então é, falando desses elementos né tem algumas questões aqui que eu queria colocar e queria que você detalhasse, porque existem questões que, além da questão da estética, entra também a questão de segurança. E eu quero começar falando sobre a questão dos faróis do carro. O que você tem para dizer no sentido de serviços mesmo que a sua empresa oferece do ponto de vista do farol e que ele pode favorecer o motorista? Bom, primeiro ponto, né? O, a, as pessoas é, ela deixam aquele começa com um pontinho amarelinho não falo a gente costuma falar aquele pontinho amarelinho e aí esse pontinho amarelinho ele vai se espalhando ele vai se espalhando vai se espalhando até que o farol fica totalmente amarelo fica não, não tem aquela visibilidade né bacana e isso é um ponto viu pessoal Você precisa fazer isso daí Essa por é motivo de, de segurança às vezes o pessoal a, a pessoa vai deixando, vai deixando, e acaba tendo até que trocar o farol. Por conta da, da ausência de manutenção. De manutenção. Então é um serviço simples né? e rápido também. Edmilson, agora mas, deixa eu fazer um, um, um parênteses aqui nisso que você está falando. Essa, esse pontinho amarelo, ele está no lado externo do farol e precisa, precisa sofrer ali uma manutenção, uma lavagem? Como é que funciona? Com certeza. É, ele começa num, num lado externo e vai se espalhando, como eu falei pra você. Isso a gente entra num serviço que chama revitalização de farol. Que aí a gente passa por um processo, né? a gente lixa esse farol, como a gente costuma falar, a gente lixa, né? depois a gente vem com os produtos, são dois tipos de produto que a gente passa para fazer a revitalização do farol. Tem alguns farols que a gente consegue recuperar até 70%, outros 50%, e outros, que nem eu falei, que não tem mais jeito. Aí só trocando a lente ou o farol. Ou seja, deixa eu tentar entender o que você está dizendo. Periodicamente o farol precisa de uma manutenção, e essa manutenção tem relação com a questão da limpeza dele para é, a preservação da sua... Da sua da sua eficiência enquanto uma função dentro do carro, é isso? Isso. E outro ponto. Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas isso, o que, que acontece? Por que, que fica assim? Você está com o farol ligado, bate a chuva. Aquela chuva ali, ele vai penetrando no farol e isso que faz ocasionar aquele amarelo no farol. Porque está quente. Automaticamente a água bate, então gruda ali e evapora. Então vai criando aquela camada amarela no farol. Entendi. Nossa, é, interessante. é coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que agora eu tô aprendendo aqui com você. É, bom, mas sobre a questão da, da, da estética né automotiva, além da questão da segurança do farol. Existe também a questão da higienização é, interna Que além da questão, também tem a questão de um certo combate a vírus e, e assim, é até legal a gente conversar sobre isso agora Porque nós estamos saindo de uma pandemia Mas a questão do vírus, ela de alguma forma está hoje presente na nossa sociedade tem que você falasse mais sobre isso é, o que que eu posso falar para você Sobre isso Às vezes a, a, a pessoa pensa que uma lavagem É simplesmente é deixar o carro de É, cheiroso hum. E entra esse, esse grande fator Que você falou é, A gente é, agora Tá se recuperando né, De uma forte pandemia que a gente passou Aí né há Dois anos sim. E, e isso aí foi ponto crucial aí que muitas empresas é, pegou no pé da higienização e a gente faz isso daí também Sim. e um produto bacana simples um pessoal que está em casa quiser usar é um multiuso um multiuso que você passa na, na, principalmente no volante é, no painel para eliminar pelo menos 90% dos vírus né? que, que tem. E lembrando, uma parte que ninguém dá nada é o volante. Você sabia que o volante ele tem mais bactéria do que um vaso sanitário? Não. Tem mais bactéria do que um vaso sanitário. E a parte mais importante é que precisa ser higienizada. Eu acho isso muito interessante, aliás, quero até aproveitar, essa frequência dessa higienização, é, ela deve acontecer de quanto em quanto tempo, Edmilson? Olha, no mínimo a cada 15 dias, no mínimo, no mínimo, no mínimo. A cada 15 dias você fazer um, uma lavagem completa, higienizar o carro inteiro a cada 15 dias. E se for, por exemplo, um veículo que ele é utilizado por mais de uma pessoa, especialmente no volante, ainda menos? Menos. Pelo menos uma vez por semana. Tá. que Eu acho isso muito interessante porque, assim, imagino que a questão do volante é porque muita gente coloca a mão ali, né? Isso. Entra outros fatores, né? Você está ali no volante, às é vezes você está fazendo uma viagem longa, você toma água, automaticamente você não sabe de onde que essa água veio. Você pegou na garrafa, pega a mão no volante. Né? Você dá um espirro, pega tudo no volante, painel. Você pega no dinheiro, a vez para parar no pedágio, para pagar, você volta, coloca a mão no volante novamente. Então, tudo isso influencia. Entendi. Bom, interessante isso. É, e falando sobre essas questões, uma, um, um outro ponto que eu acho interessante nós conversarmos aqui... É a questão da chuva ácida, né? que você também tem uma, um conhecimento sobre. Claro que aí nós estamos falando da área externa, né? do veículo. E eu gostaria de saber, é, todos os carros estão sujeitos à chuva ácida e cada pintura, ela, ela responde de uma certa forma? Como é que funciona? Anderson, é, a chuva ácida, você sabe aquela chuvinha que você pega quando você está viajando? e você Sim. não dá muita importância, Sim. e aí você deixa secar no carro, essa é a famosa ácida. Essa é a famosa, então é, vai, gruda principalmente na lata, principalmente nos vidros, né, que é a parte mais importante, então é, se você tiver a possibilidade de assim que você terminar o seu trajeto ou viagem secar ali ter um certo cuidado é muito importante isso daí agora Edmilson, o que essa chuva ácida pode é, ocasionar na pintura na realidade é, ela pode vir, é, tirar o verniz o brilho do veículo né e ficar é, com aquelas manchinhas né tipo umas gotinhas na pintura e no vidro então assim, quando nós estamos falando de um carro zero quilômetro, atenção total nessa questão. Sim, é importante. E a gente tem um, um, um serviço lá que chama cristalização, que isso é, impede, né? cria um, uma camada invisível, né? Para proteger sobre a chuva ácida. E dura quanto tempo essa, essa proteção? Em, em média seis meses. Em média seis meses. Nossa, que interessante. Então, na verdade, uma pessoa que compra um carro zero, ela pode fazer a cada seis meses essa proteção e essa pintura vai permanecer, essa, essa qualidade dessa pintura do carro, de um carro zero ou até um seminovo vai durar muito mais tempo por conta dessa cristalização isso vai ela vai ficar na realidade protegida né da, da chuva ácida né não vai ficar com aquelas manchas os vidros principalmente os vidros que hoje a gente pega vários carros para lavar e tem é, problema de chuva ácida então é por conta disso por conta daquelas gotinhas daquela, daquela chuva que você pega vem para no estacionamento do trabalho não dá muito não dá muita importância então automaticamente vai manchando vai manchando e chega uma hora que você tem que fazer um serviço mais aprofundado pintar o carro de novo né ou pintar o carro né que já não tem mais jeito de fazer uma cristalização é ou antes de descascar o verniz né fazer o serviço da cristalização que interessante aliás falando sobre a questão do vidro eu queria eu queria uma curiosidade que eu tenho aqui existe o Edmilson é, uma, uma forma de limpar os vidros é, ou os vidros também recebem ou precisam receber um tratamento diferente da pintura? É, depende do grau da, das manchas se a mancha ela tiver muito é, evidente, com, isso, evidente então a gente tem que fazer praticamente um processo de, de polimento do vidro. do vidro, né? Que a gente vai aí, eu não sei se, acho que eu posso falar, claro. né? a gente vai aplicar com a lixa 1200, com a lixa d'água, né? Para deixar todo o vidro, né? E depois a gente aplica um produtinho lá para tirar o, o excesso. Que interessante, rapaz. Olha, são coisas, informações que... Normalmente a gente não dá muita atenção porque a, a correria do dia a dia a gente não pensa nessas questões. E aí acredito que esse desenvolvimento desse trabalho tem relação direta, inclusive com a visibilidade, né? Ou seja, a segurança do, do motorista e dos passageiros. É a, as laterais, nem tanto, mas o foco o seu para-brisa, né? É, e também voltando aquele assunto do farol, né? Seu para-brisa e o seu farol são os seus olhos, né, ali. Do, ve exatamente. do veículo, né, automaticamente vai te ajudar em tudo, né. Nossa, que interessante. E mesmo, bom, tá muito legal, assim, essas informações que você tá trazendo aqui. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando sobre a estética automotiva e, claro, né, a segurança do motorista e também dos passageiros. Um minutinho só, nós já estamos de volta.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 Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19-995-307390. E não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. hoje é quem comanda a parada Não é à toa que todo mundo tá querendo nela comprar Há 18 anos no centro de Americana Vendendo casas e apartamentos Vendendo terrenos na cidade E terrenos de chácaras. Venha comprar da Brasil uh -oh. Imóveis uh -oh. Vem que alugando Seu imóvel não precisa fiador. Uh -oh. Você uh -oh. Compre seu imóvel, dê seu carro E sua moto de entrada uh -oh. Aqui uh -oh. Na Brasil Imóveis você compra Seu terreno de chácara uh -oh. A entrada uh -oh. Você dá seu carro Parcela, parcela no boleto Brasil Imóveis, oferecendo venda, construção e locação de imóveis Localizada na rua Primo Piccoli, número 333 Contato 3407-6661 Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala, conversa e discute a estética automotiva. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto, Edmilson Santos. Oi, Edmilson, quero retomar esse segundo bloco falando do para-choque dos carros. Existem é, tratamentos específicos para eles? Sim, Anderson. Tem alguns para-choque? de alguns carros, principalmente tem alguns detalhes na na, na, na porta é, ah, dianteira, o friso, né? o friso, né, porta traseira, é principalmente tem alguns carros da, da Fiat que praticamente a maior grande maioria, não vou falar a marca aqui agora porque, Sim. mas fica queimado e e essas partes também dá para fazer a revitalização. Né? Do para-choque, dessas partes de, de plástico, do para-choque e um serviço mais rápido, né? a gente tem um que chama o silicone que a gente aplica no para-choque e dá aquela cor, aquele brilho, né? aquele brilho preto, fica pretinho né? novamente. Sim. Mas tem também outro serviço mais aprofundado que dá para ficar um certo tempo coisa né? aí de uns 3, 4 meses um, com resultado bacana. Você está falando dos, dos, da, desses, do silicone, mas existem alguns carros que são mais antigos, para-choques, é, que são, por exemplo, de ferro. Eu tenho em casa lá um Fusca 1969 e o para-choque é um de uma outra formatação. Existem também serviços que são oferecidos para tipo de carro? Tem sim. Tem serviços que, principalmente esse Fusca aí que você está falando, é, entra na parte de cromar, né? Sim. Cromagem. Então, mas isso você não faz. Não, isso daí eu não faço. Isso aí é um serviço mais especializado. Tem uma, tem as empresas correta, o que aí já é uma química, né, mais forte que usa os produto mais forte corrigindo, né? Legal. Os produto mais forte, então a gente não não mexe. Bacana. O Edmilson, você quando organizou o teu negócio, você pensou ele num conceito de três em um. É, é, na verdade, assim, a ideia de ser mais do que um estacionamento, oferecer outro serviço, como é que funciona isso? Como é que você pensou do ponto de vista do empreendedorismo? Para a gente até entender um pouquinho como é que funciona a sua cabeça é, enquanto empreendedor. Na realidade, eu, Anderson, eu já vi esse tipo de serviço em São Paulo. Meu tio é, já atuava nessa área há mais de 10 anos e eu peguei mais ou menos o modelo de negócio de onde ele trabalhava né? e apliquei aqui no, no, no meu negócio. O é, que que acontece lá, agora que eu apliquei aqui também, o cliente chega, né? ele vai resolver alguma situação, não tem tempo para lavar o carro. Então, ele vai chegar, vai parar lá, já vai ter o serviço de lavagem. Ah, se ele está com farol amarelo, tá com aquelas manchas, a gente já oferece o um serviço de revitalização do farol. do farol, que a gente pode fazer também. Oferece também, que é um serviço rápido, né? Se não tiver com, como que eu posso falar, com as manchas é, muito agressivas, um, um polimento, a revitalização de vidro também, né? E tem e também, mais outros serviços que a gente tem, mas aí já, já demora um pouquinho mais, né? Sim, sim. E tem a tem a questão do, do dos ouristas, né, que eles podem deixar o carro lá alugar o espaço, né? Sim. Eu hoje também trabalho com com mensalista, né? Só que Isso, lá o mensalista, perdão. Os mensalistas lá Lá as minhas vagas já estão todo, todas ocupadas, mas a gente tem espaço por rotativo ainda também. Que legal. Ô Edmilson, agora me fale uma coisa. Quando você fala de negócio, é interessante conversar um pouquinho sobre isso, né é, você busca essa ampliação desse negócio para a cidade. E nesse sentido, o que, que você já pensa em fazer? Olha... O que eu observei eu, antes de abrir o meu primeiro estacionamento, né? Hum. Eu vi que dava para fazer o mesmo serviço, porém diferenciado, né? Então é, é um projeto para as crianças, né? Que nem um projeto que você mesmo é, trabalha, que a gente Legal. fez uma parceria, né? É uma propaganda que a gente investe numa propaganda para colocar no mural, né? E lembrando que eu estou fechando mais um espaço para propaganda aqui na próxima aqui da, de vocês. Legal. É, na escola aqui. Então tudo isso é, ajuda, né? Contribui com a comunidade, né? Muito, muito. E, e assim, tem uma coisa interessante também, né, Edmilson? Você não é daqui da cidade, né? Não. Você... Aliás, você não é nem de São Paulo, né? Do estado de São não. Paulo. Você é da Bahia, né? Conta um pouco dessa história, Edmilson, para a gente compreender, para o público conhecer você um pouquinho melhor. Olha, eu saí da Bahia com. Eu tinha por volta de 10 anos. E vim para vim São Paulo. Meus pais já moravam aqui, né? Fui criado com a minha avó. E sempre com o um sonho de empreender. Empreender. Sempre. Eu sempre falava com alguns colegas que eu conversava e às vezes o pessoal não dava muita bola. Às vezes dava risada né e não dava muita bola. E eu tenho uma coisa que eu ouvia bastante e eu estou mostrando que, que meu você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar, você tem que correr atrás, você tem que ir até o fim você vai conseguir que algumas pessoas falava para mim que cara até é difícil. que o sonho eu sei eu entendo é, é assim é muito, muito é difícil cara a gente compreende essa emoção toda o Edmilson e, e assim a gente vê nesse nesse cenário nessa jornada do empreendedor a dificuldade e até não sei é, eu gostaria muito que você conceituasse aqui é para você, Edmilson, a dificuldade do empreender para quem está empreendendo é um obstáculo ou, ou o contrário é uma lição de vida é até um um elemento que fortalece o empreendedor a chegar onde ele quer? Sim, é nossa. Você aprende muitas coisas, muitas e você tem um, você conhece tanto o lado bom, tanto o lado ruim, entendeu? Pessoas que vão passar na sua vida, que vai somar. Pessoas que vão passar na sua vida, se você não tomar cuidado, vai te puxar para baixo. Então, tudo isso você aprende. E é interessante que cada uma delas nos deixa algo, né? Mesmo aquelas que, de alguma forma, não vão contribuir, elas também nos ensinam muitas coisas, né? Sim, sim. E várias situações, né? É, tem situações que eu passei que... Agora não vai ser o momento para a gente conversar, né? Sim. Quem sabe futuramente. Mas, é, volto a bater na tecla. Não desista. Ó, Eu comecei, eu era segurança. Eu era segurança. Trabalhei seis anos de segurança. E chegou uma hora que quis deixar Só que a profissão? Eu nunca baixei a cabeça, eu nunca desisti. Eu sempre com o meu pensamento que... Eu só ia sair dali para abrir um negócio. E chegou o tempo que eu consegui. Eu acho isso muito bacana. Agora, eu, eu queria ouvir, o Edmilson, de você que veio da Bahia, como você contou. Quando você olha Santa Bárbara do Oeste, ou se um dia você voltar para visitar os seus parentes e familiares na Bahia, se alguém perguntar para você assim, como é Santa Bárbara do Oeste? O que, que você vai responder? <risos> Boa pergunta. Eu acho que para mim é uma cidade maravilhosa, porque foi aonde que eu tive a oportunidade de crescer é, espiritualmente, profissionalmente, né? E eu sempre vou falar, aonde que eu for, eu sempre vou falar bem da cidade. Sempre. Tenho bons amigos aqui na cidade, né? E cada dia. Aumentando vou, mais, né? É, vou conhecendo, aumentando mais, então só tenho a falar coisas boas aqui. Que legal, que legal. Edmilson, olha, você vê como que o tempo passa rápido demais, né? Quando a gente tem, assim, pessoas que realmente tem, que agregam né, na nossa vida. Eu, essa nossa conversa, você trouxe muitas informações que, assim, agregou muito para mim, agregou para o nosso diretor aqui e seguramente vai agregar muito ao público. E eu gostaria demais que você, nesse momento, fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E desde já, muitíssimo agradecido por ter vindo e por ter compartilhado conosco essas informações. Eu agradeço. É, primeiramente, Deus, né? Sim. Que é o essencial de tudo. A gente sempre tem que ter Deus no coração, senão a gente não é nada. E segundamente a você que Imagina. me concedeu essa oportunidade. Pessoal, é a primeira entrevista, tá? Valeu Oi. a pena. Oi. Perdeu sai. o medo? Tô começando a perder o medo. Tá certo. Tá? E dá um grande abraço para um amigaço meu que me ajudou e me ajuda sempre. Henrique Cervone. Legal. A esposa também, Sônia Cervone, que eles. Foi a base de tudo para mim. Legal. E agora de, de, aqui... de negócio, de ensinar algumas coisas que eu não sabia, e eles para mim foi essencial. Maravilha, de Milso. E calma aí, deixa eu de mandar reclamar. um abraço para minha linda esposa, né? Claro. Que também me apoia em todos os projetos. Fernanda, um beijão, um abraço. Que legal, que legal. De Milso, mais uma vez agradecido, querido, saúde, paz, Deus abençoe sempre. E bora adiante, né? Vamos pensar no futuro que muita coisa boa ainda está por vir, né? Tá sim. Espero que abra os novos caminhos, novos projetos, né? Pra gente ajudar a comunidade aqui. É isso aí. Querido, obrigado, viu? Saúde, paz Deus abençoe sempre. Amém a é nós todos. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.